Meu nome é Maiara, eu sou formanda do curso de Direito. E a minha maior complicação era o TCC. Na realidade, eu tinha muita dificuldade, primeiro, em achar o tema, segundo, em como escrever, em como pôr em prática tudo, assim, todos os anos de trabalho, né, da faculdade. Enfim, depois que eu conheci DAI, ela me ajudou bastante nesse processo porque não é um processo fácil é um processo que requer paciência estudo dedicação você tem que estar exclusivo para aquilo então ela me ajudou bastante eu tô me sentindo muito mais confiante depois que ela me ensinou técnicas e é isso eu acho que vale muito a pena é você seguir os conselhos dela, porque eu tenho certeza que o meu trabalho vai ser um sucesso e espero que eu receba a nota máxima, então, obrigada!